O relógio estar tá nas mãos de quem pode vencer o universo E se o artefato cair em mãos erradas, poderá arriscar o multiverso Fogo fato esse é o poder que eu faço, se você chegar perto Vai ser queimado, Só bola de fogo Sua meta não se O poder de fogo e regeneração, cê tá morto Regeneração, fogo meu irmão Sempre tô ganhando Inimigos fracos Vou perder pro meta Eu faço a lua brilhar os ovo de ano irá te ganhar Campo de força, a terra louca E parece que sua cabeça também. Ondas magnéticas. Você tá ligado que não tem pra ninguém. Menino pequeno, sonhava em ser bom Até que o elogio grudou na minha mão E com esse elogio eu terei poder Pra deter qualquer vilão Menino pequeno, sonhava em ser bom Até que o elogio grudou na minha mão E com esse elogio eu terei poder Pra deter qualquer vilão Gosto ganha Make a move, yeah! Eu sou mais poderoso que o Ultra Cosma Verde Voando pela cidade Eu vou te vencer E você leva um baque Ach, A proteção. É mais forte aqui Pode tentar Mas não vai conseguir E é um animal Eu vou te mandar real Você é fraco Vou te falar a verdade, você vai levar um pau Eu, eu, eu. Menino pequeno, sonhava em ser bom Até que o relógio grudou na minha mão E com esse relógio eu terei poder Pra deter qualquer vilão Menino pequeno, sonhava em ser bom Até que o relógio grudou na minha mão E com esse relógio eu terei poder para deter qualquer vilão Você está respondido, o alien mais fácil irá sair O além dentro do mini Alien X. Pra proteger o universo bélico serena Unindo nossas forças, temos poderes além da consciência Alien X, o alien mais forte, está aqui Alien X, o poder é gigante, diz pra mim no poder me traz algo que está perto Retrigar o universo